Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo Hoje aqui de Roblox no Mad City, pois é no Mad City E malta, já deixei aquele um like maravilhoso Neste vídeo tá para apoiar nós todos, tá? Então, eu vou ser um herói, tá? Um herói! Pois é, vou ser hoje um herói. Até estou com a minha roupa do Allmight, que é um, um herói, tá? Que paguei roubo que se pode ter. Então, bora lá fora. Aqui, viu? Está a ver ali um assalto. Estou a ver um herói. É um herói, sim. Está uh, aqui alguém no carro? Ninguém, ninguém, ninguém está. Então, vamos ter malta que entrar por aqui. Pronto, agora por aqui, por aqui e chegamos. Eu não encontro aqui ninguém, mas. Vou lá ver. Pode estar aqui alguém. Né? Malta. Não está aqui ninguém. É assim. Não, se não está aqui ninguém. Já fugiram ou então. Ou, ou então. É, devem dar noutra zona. Mas ali já não vou mais. O comboio, que está a ser assaltado. Né? Tem aquelas coisas todas ali que estão a ver. Ai! Então bora lá, malta. Estamos no Mad City no Roblox. Malta, eu também estou a fazer um vídeo deste, sabem porquê? Porque isto é recomendado pelo YouTube, sabem disso, malta? Muitos de vocês não devem saber, mas este vídeo é recomendado pelo YouTube, o próprio YouTube. Estou a criar por causa do YouTube que me recomendou muito. Olhem, está a ser assaltado o banco. Bora rápido, malta. Vá Malta, vamos lá à zona do banco. Já estamos no banco, mas à zona. Pronto, já, já foi. Não há nada a fazer. Ah, ah, bora, rápido Malta, rápido. Eu já fui ver lá, Malta, aqueles e tudo. Não está aqui ninguém. e malta! Malta, tenho 5 de vida! Eu vou voar, eu não vou descer por coisa alguma! Só para vir para aqui! Isso! Pronto, malta! Já vimos que não está aqui ninguém, já fugiram também! Não pertes os vilões e os criminosos! Outro uh, sítio é ali também no DJ, no D, no, na zona dos discos né? na zona dos discos, malta. Vai lá que eu lembro de vir aqui e sei todas as zonas, né? Bora lá, rápido, rápido, rápido, malta. Se querem mais vídeos no Meds City, já deixem aquele like para apoiar nós e malta. Também se inscrevam para acompanharem todos os vídeos do nosso canal do youtube, nosso, porque é nosso, o canal é nosso, nós todos Malta Sim Ah malta sério, eu não presto nisto Eu não presto mesmo mas malta vamos lá para o aeroporto para ganharmos montes de dinheiro o aeroporto está mesmo ali Agora também há tipo uns um exoscoeletos Olhem ali o que é que eu encontrei São vilões, são vilões está ali um polícia fiz se eles apanharem a minha, a minha, o meu, o meu diamante, eles ficam vilões e têm poderes, os meus poderes. Malta, não, eu agora, oh não, eu vai, vai ter os meus poderes e vai ser vilão Malta, vai nascer mais forte. Ei, dei mal hoje, hoje dei mal, mas tem que te agir, está ali. Ainda deve estar ali, tá ali ainda. São polícias, devem ser. Devem ser polícias, malta, bora lá. Ainda está aqui, malta, está aqui. Olha, malta, ele não pegou os meus superpoderes, ele é burro. Este aqui, desculpa é lá, mas é muito burro. Malta, já ganhamos. Pronto. Não há agora nada de mal. Aqui é a base secreta dos vilões. Agora lá aqui. A base secreta deles. Estão a ver onde ganha-se mais poderes. E há um novo fato que é de ninja. Agora quem é encontrar o exoscoleto. Que eu adoro esse exoscoleto. É muito forte. Bora lá ver onde é que ele está. Eu encontrei-o por aqui. Deve estar aqui oh, uma coisa dessa Pronto eu vou ver se aquele é vilão malta. Ele pode ser não é? é de confiar. Eu não confio malta. Bora lá ali malta rápido. Onde é que ele está? Ainda não sei de quem é este carro aqui. Malta, sabem onde é que agora nós vamos? em aeroporto, tá? Que, com, que vamos utilizar o meu novo carro. Já volto. Mas malta vamos ficar por aqui no vídeo de hoje, espero que todos tenham muito gostado do vídeo, estou agora no aeroporto, Eu vou estar aqui a coletar as coisas, um grande abraço, fui malta!